A gente vai, então, poder começar. É... Então, vocês sabem que o assunto dessa live é a higiene do sono e o que, o que exatamente é higiene do sono, não é mesmo? Vamos já entrar de acordo sobre o que, que eu estou falando quando eu estou falando de higiene do sono. É... Higiene, todo mundo sabe o que, que é, né? todo mundo sabe que a gente tem que manter certos cuidados, sei lá, tomar banho, escovar os dentes para poder manter a saúde do corpo. Com o sono é exatamente a mesma coisa, a gente tem que ter certos hábitos ou a gente tem que deixar de ter certos hábitos uh, para justamente poder manter a nossa saúde, poder criar um ambiente que seja propício para o sono. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Eu vou dar então vários, várias dicas, vários hábitos, vão ser então nove dicas de hábitos. É... Alguns hábitos a gente conhece, tem uma... A gente né, já ouviu falar sobre muitas coisas que são positivas ou negativas em relação ao sono. Todo mundo já ouviu falar que não se deve beber café à noite. Eu vou justamente falar sobre isso. É um pouco mais sutil do que isso. Né? É um pouco mais complicado do que isso. Então eu vou falar sobre coisas... A gente, às vezes a gente tem hábitos, e eu vou citar alguns hábitos aqui, que a gente nem desconfia que são prejudiciais para o nosso sono. A gente tem a impressão que, é, enfim, não, não tem problema nenhum. E na realidade a gente faz algumas coisas que prejudicam bastante o nosso sono e prejudicam bastante a nossa capacidade de adormecer rapidamente. Então, é importante saber disso tudo para poder né, criar um ambiente aí propício para poder dormir, porque, afinal de contas, dormir é uma função vital, a gente precisa dormir para estar bem fisicamente e mentalmente. Eu vou falar uh, também, obviamente, em todos os hábitos de sono, eu vou também falar sobre a sofrologia, né, afinal de contas o nome desse grupo é Vencer a Insônia com a Sofrologia, eu sou sofróloga, eu vou falar daqui a pouquinho mais um pouco sobre eh, como eu descobri a sofrologia, enfim, quem eu sou, etc e tal, mas obviamente que eu vou falar também sobre a sofrologia, o que, que é a sofrologia e como a sofrologia vai poder te ajudar a sair dessa situação de insônia e vencer a a insônia definitivamente. Esse é o grande diferencial da sofrologia, é que ele vai te ajudar a vencer a insônia definitivamente. Então fica comigo até o final para você saber justamente como que isso é possível e o que, que é a sofrologia, tá ok? Então, antes de começar, a primeira coisa, para quem é essa live? Essa live é para pessoas que, talvez como vocês aí que estão me assistindo, que estão de saco cheio, não aguentam mais, vocês já dormem mal, já sofrem de insônia talvez há muitas semanas, há muitos meses, há muitos anos, e é, vocês não aguentam mais e vocês precisam fazer alguma coisa para mudar essa situação. Essa live, então, é para pessoas que estão dispostas a mudar dispostas a fazer alguma coisa para poder mudar essa situação. A vontade de mudar, o desejo de mudar já está aí presente. E vocês precisam saber o que fazer justamente para mudar. Então, se esse é o seu caso, se você se reconhece no que eu estou falando, essa live, então, é para você. Para você que, justamente, adormece tarde, que... Né? talvez você vai se reconhecendo que eu estou falando o, o, os seus problemas de sono prejudicam a tua vida profissional a tua vida pessoal você fica se arrastando não tem paciência não tem não tem fica irritado o dia inteiro com as pessoas não tem concentração, não é produtivo durante o dia. Então, se você se reconhece nisso e que você quer mudar essa situação, essa live é para você. Para quem não é essa live, essa live não é para quem está aqui para fazer gracinha, pra, enfim, não estou aqui para fazer gracinha, não estou aqui para falar de nenhum assunto que não seja a insônia e a sofrologia. Então, se você entrou aqui para falar de qualquer outro assunto, Pode sair, porque essa live não é para você. Essa live também não é para quem acha que existe uma solução milagre, tá? Se você já tá dormindo mal há semanas, há meses, e que você acredita que eu vou aqui falar sobre uma solução milagrosa que vai mudar a sua vida e vai mudar o seu sono em 24 horas, sinto decepcionar, mas essa live não é para você. Se esse produto milagre, se essa solução milagre existisse, acho que todo mundo já saberia sobre isso, né? Então, eu vou falar aqui para pessoas que estão dispostas a mudar, que sabem que, enfim, para mudar é preciso fazer alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que fazer e é sobre isso que eu vou falar, então, nessa live. Antes de comentar, tudo ok? Até, até aqui está tudo bem para todo mundo? Está tá tudo certo? Qualquer, qualquer pergunta, continuem aí me mandando perguntas, me mandando comentários... É, eu não vou necessariamente responder imediatamente é, na hora que o comentário aparecer, porque, enfim, como eu tenho muita coisa para dizer, eu não vou necessariamente conseguir prestar atenção exatamente na hora que os comentários chegarem. Mas vão aí escrevendo e vocês vão ver que eu vou fazer pequenas pausas de vez em quando para é, responder as perguntas de vocês e responder os comentários de vocês. Então vão deixando aí comentários, é, perguntas sobre o que eu estou falando, que aos pouquinhos eu vou fazendo pausas e vou é, respondendo. É, antes de começar, vamos entender o que, que é a insônia, porque a insônia é uma palavra assim, super utilizada. Todo mundo fala de insônia, como a gente fala muito de depressão, a gente fala muito. Tem umas palavras assim que aca... a gente fala tanto que acabam perdendo o peso real que elas têm. É, insônia não é somente é, dormir mal. Uma vez, de vez em quando, aqui e ali, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, de vez em quando, vai perder o sono, porque você recebeu uma notícia ruim, porque você está um pouco preocupado com alguma coisa. Às vezes, até mesmo por uma razão positiva, né? Você está apaixonado, você está muito animado com uma viagem, você vai fazer alguma coisa. Então é normal que você perca o sono de vez em quando. Isso não é. A gente não pode chamar isso de insônia, tá? Se você de vez em quando dormir mal. Você vai no dia seguinte compensar isso, você vai dormir bem no dia seguinte e não vai ter mais, não vai ter maiores consequências na sua saúde e na sua vida. O que, que a gente chama, então, oficialmente, de insônia? A insônia é quando você sofre de dificuldades para dormir, de transtornos do sono, há mais de três semanas e pelo menos três vezes por semana. Ou seja, a semana tem sete dias, né? Se nesses sete dias tem pelo menos três noites que você dorme muito mal e que essa situação já dura há mais de três semanas, a gente pode considerar, então, que você tem aí uma insônia crônica que já está instalada na sua vida e que você precisa, então, fazer alguma coisa para reverter essa situação, tá ok? Então, a gente, quando a gente fala de insônia, a gente fala dessa dificuldade para dormir que já está instalada ali, na vida de uma pessoa e que prejudica Então a saúde dela, a saúde tanto física Quanto mental, a insônia não é Uma coisa assim que deve ser levada Na brincadeira, a insônia é uma coisa muito séria Que tem consequências muito graves Na saúde das pessoas, quanto mais tempo Durar, mais grave é né? Então é realmente algo que tem que ser levado Muito a sério Basicamente as pessoas Têm diferentes tipos de insônia As, diferen... as diferentes pessoas sofrem Diferentemente de insônia, obviamente Basicamente tem três sofrimentos assim tem três tipos de insônia né tem as pessoas que vão ter dificuldade para adormecer né você as pessoas que é, vão ficar rolando na cama vão deitar e vão ver as horas passar passar e vão levar muito muito tempo para adormecer algumas pessoas só vão adormecer realmente quando o sol já tá nascendo né tem as pessoas que não vão ter necessariamente dificuldade para adormecer mas elas vão adormecer relativamente fácil mas aí no meio da madrugada elas vão acordar e vão completamente perder o sono durante a madrugada. E tem também as pessoas que não vão necessariamente ter dificuldade para adormecer, que não vão necessariamente acordar de madrugada, mas que vão acordar cedo demais. Quer dizer, o, o despertador estava... A pessoa colocou o despertador para tocar, sei lá, às seis e meia da manhã, às quatro e meia ela já está né, completamente acordada com o olho aberto e não há nada a fazer, ela não consegue mais voltar a dormir. Então basicamente são esses três tipos de insônia, obviamente que tem pessoas que acumulam dois desses tipos, né? Dificuldade para adormecer e adorme cedo demais, e acorda cedo demais, desculpa, mas basicamente são essas as dificuldades que as pessoas têm é, com o sono. Quais são as causas da insônia, tá? Tem muitas causas, tem diferentes causas para insônia. Tem pessoas que têm patologias do sono, né? tem pessoas que sofrem daquela síndrome das pernas é, inquietas, que são é, sensação de formigamento, de dores nas pernas, e a pessoa precisa se mexer, precisa mexer as pernas para poder parar de ter essas sensações desagradáveis. Isso é uma patologia do sono, tem pessoas que sofrem de apneia do sono. Então, tem pessoas que sofrem realmente de patologias do sono que impedem elas de dormir normalmente. A grande maioria das pessoas que sofrem de insônia de insônia não tem necessariamente uma patologia do sono, tá? Vocês sabem qual é a, a grande maioria das pessoas, qual é a causa da insônia delas? A grande maioria das pessoas sofre de insônia por causa da ansiedade e do estresse. A grande maioria das pessoas é por isso, tá? Hoje em dia, o Brasil lidera, infelizmente, um ranking muito triste, que é o ranking dos países é, que têm mais pessoas diagnosticadas com, com justamente o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Isso é um, são dados de 2018. Eu acho que não vai mudar muito em 2019, sem querer ser pessimista. Então, o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo. É, e é praticamente impossível você dormir bem quando você sofre de ansiedade, né? Porque quando você sofre de ansiedade, você está justamente naquela antecipação do que, que pode dar errado, do que, que pode acontecer de ruim. São medos, são, são coisas incontroláveis, né? A pessoa que sofre de ansiedade, não sei se é o caso de vocês, se vocês se reconhecem no que eu estou falando, mas a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem muita dificuldade justamente de desligar a cabeça na hora de dormir. Na hora que a pessoa bate a cabeça no travesseiro, no silêncio, no, no escuro, não tem ninguém com quem falar, não tem nada para se distrair, aí vem todos aqueles pensamentos e ficam na sua cabeça justamente impedindo de dormir. Então é praticamente impossível dormir bem quando você sofre de ansiedade, a não ser que a pessoa tome remédio para dormir, mas isso aí é uma outra história. Então geralmente quando existe ansiedade, existe a insônia que vai junto, é, é assim, é, é difícil ser de outro jeito. Eu sei bem do que eu tô falando, porque eu mesma, hoje em dia, felizmente, eu dormo eu durmo muito bem. Eu vou contar pra vocês como né, que eu consegui justamente mudar a minha vida, mudar o meu sono. Hoje em dia eu durmo muito bem, mas nem sempre foi o caso, aliás, quase nunca foi o caso. É, eu sempre dormi relativamente mal. Vou contar aqui a minha história rapidamente, tá? Não vai ser muito longo, mas é só para vocês saberem justamente quem eu sou e qual o gabarito que eu tenho para estar aqui falando de sono para vocês. Então, eu sempre dormi relativamente mal quando era criança, quando era adolescente. Eu tinha uma televisão no meu quarto, que eu acho que é uma péssima ideia. Eu acho que, enfim, quando a gente tem criança, a gente não deveria ter televisão no quarto, mas enfim, isso é uma outra história. Então eu sempre dormi mal, mas o ápice, assim, o auge do, da minha insônia, do, do meu dormir mal, foi há uh, 12 anos atrás. A minha filha vai fazer 12 anos agora no sábado, então está chegando na minha data aniversário justamente desse, dessa, dessa pior fase da minha vida em relação à insônia, porque eu tive uma filha que basicamente não dormia nem de dia, nem de noite, nem, não dormia, obviamente que ela dormia, né? Mas ela dormia muito pouco, ela tinha um sono extremamente cortado. Então, obviamente que eu, mãe dela, também não dormia, dormia muito mal, tinha um sono muito cortado, não conseguia também... É descansar durante o dia, né? As pessoas falam para as mulheres que têm criança pequena Ah, descansa enquanto seu filho está descansando Só que quando ele não descansa nunca, fica complicado, né? Então, eu basicamente passei um ano da minha vida Porque a minha, minha filha levou praticamente um ano Para conseguir dormir à noite Um ano da minha vida que nem um robô Uh, o tempo todo cansado, o tempo todo irritada é, Eu não tinha prazer em estar com ela Porque eu estava muito cansada Eu estava o tempo todo irritada, sem paciência Então foi realmente um ano assim super difícil é, E quando a minha filha fez mais ou menos um ano Um ano e dois meses Eu engravidei de novo e Exatamente no dia em que ela fez, um ano e dez meses, eu tive o meu segundo filho. E aí, recomeçou tudo de novo, né? Porque, obviamente, ele com a mãe e com a irmã que ele tinha, ele não podia dormir maravilhosamente bem. Então, recomeçou tudo de novo. E aí, de novo, muito cansaço, muita irritação, muita falta de... Muita... Nenhuma paciência com ele. E eu me disse que... eu Realmente comecei a entrar, assim, no período... Eu não, eu, não, eu não tive depressão pós-parto, tá? Eu não tô falando aqui de depressão pós-parto. Tudo isso que eu tô contando pra vocês é somente porque eu não conseguia dormir, tá? Basicamente era isso. Então, eu, eu passei esses dois anos, assim, dormindo muito mal e aí eu cheguei num ponto que eu falei é, será que eu fui feita pra ser mãe? Será que eu né, deveria não ter tido filhos? Porque eu não consigo cuidar deles, não consigo fazer nada direito. E aí eu me, me dei conta que eu precisava de ajuda. Eu precisava... É, procurar uma solução para esse problema, e foi aí que eu bati na porta de um sofrólogo. Eu já, tinha ouvido, já conhecia a sofrologia vagamente, de, de alguns anos antes. A sofrologia é uma técnica bastante conhecida bastante reconhecida aqui na França, que é o país onde eu moro, e eu fui bater na porta desse, desse senhor e tinha ouvido falar que de repente podia funcionar, falei, vamos ver, né? E aí realmente foi aí que em algumas semanas, em algumas sessões, eu realmente consegui voltar a dormir normalmente. Não foi instantâneo, mas aos pouquinhos eu fui me sentindo mais relaxada, menos tensa. Fui conseguindo justamente deixar a ansiedade de lado e em algumas semanas eu consegui me reconciliar completamente com o sono e voltar a dormir normalmente. Então... A sofrologia foi o que realmente funcionou para mim. Eu vou falar um pouco mais da sofrologia daqui a pouco. Só acabando de contar a minha história, isso foi em 2009, então. Em 2011 eu me tornei sofróloga, fui numa escola, que é a escola mais conceituada aqui na França de sofrologia, me tornei sofróloga, abri o meu consultório de sofrologia em 2012. E a partir de 2012, então, eu comecei a receber pessoas no meu, no meu consultório, como vocês, como eu, que eh, dormem mal, que dormiam muito mal e que precisavam de... A sofrologia serve também para outras coisas, tá? não serve somente para insônia, mas, sem sombra de dúvidas, a grande maioria das pessoas que vinham me ver, elas tinham esse problema de insônia. Então, eh, eu ajudei muitas pessoas também a voltar a dormir, a se reconciliar com o sono, eu mesma sendo sofróloga. E, em 2016, eu tive a grande alegria de voltar nessa escola que foi a escola onde eu aprendi a ser sofróloga, voltei nessa escola enquanto professora. Então foi muito legal para mim, porque eu ensinei justamente outras pessoas que também queriam se tornar sofrólogos a. Uh, aprender essa profissão, né, que é a minha. E, grande ironia do destino, eu adoro contar essa história, porque eu sinto assim, realmente uma revanche, <risos> é realmente uma grande ironia do destino e a prova de que o mundo dá voltas é que eu me tornei justamente professora referente, especialista nos transtornos do sono. Então, eu, eu dava aulas de especialização para, para sofrólogos que queriam justamente acompanhar pessoas, utilizar a sofrologia como método, para acompanhar pessoas que sofriam é, de transtornos do sono Então isso é muito engraçado, né? depois de ter, de ter, de ter enfim, vivido um martírio por causa do sono Eu me tornei a grande especialista do sono nessa escola Então é por isso que eu sei o que vocês estão passando E eu sei muito bem como ajudar vocês a sair disso Mas eu vou falar de sofrologia daqui a pouco Saibam só que é uma técnica bastante conhecida e bastante praticada Aqui na França e em alguns outros países da Europa também mas antes de falar de sofrologia, vamos começar então com as dicas. Eu falei que ia ter mais ou menos nove dicas de higiene do sono. Né? Higiene do sono são coisas que a gente tem que fazer para melhorar o nosso, nosso ambiente, para tornar o nosso ambiente mais propício ao sono. Tem várias coisinhas que a gente não sabe, a gente acaba cometendo certos erros e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. O primeiro, a primeira dica de higiene do sono que eu vou dar para vocês, ela vai parecer assim, super óbvia. Vocês vão ouvir falar, vocês vão falar assim, putz, é... deixa eu só olhar aqui se tem gente querendo entrar. Vocês vão falar assim, putz, é... isso é óbvio, o que você está falando é profundamente óbvio. Só que... Tem muita gente que não faz isso. Inclusive, eu não fiz isso durante muitos anos. A primeira dica de higiene do sono, mais óbvia de todas, mas que ninguém faz, quer dizer, muita gente não faz, é respeitar os sinais do sono. Simples assim. O, o, o, o nosso corpo nos manda, nos manda sinais de que ele está com sono, de que está na hora de dormir. Né? Mas o que, que a gente faz? A gente está assistindo televisão, a gente está no WhatsApp, conversando com os amigos, e a gente fica, a gente começa a bocejar, a gente começa, os olhos começam a, a, a, gente começa a coçar os olhos, os olhos começam a lacrimejar, as pálpebras pesam 15 quilos. E o que, que a gente faz? A gente continua no WhatsApp, a gente continua insistindo em assistir, em assistir o filme até o final. Teu então, corpo está gritando para você, vai dormir, vai dormir, vai dormir, e você, o que você faz? Você, nós, né? Porque eu também já fiz muito isso. A gente ignora os sinais porque a gente está afim de fazer outra coisa. Só que o que, que vai acontecer? Você vai deixar passar esse pico de sono e daqui a pouquinho eu vou explicar de onde vem esse pico de sono. Você vai deixar passar esse pico de sono e aí quando você for uma hora depois, duas horas depois adormecer, paradoxalmente vai ser muito mais complicado para você cair no sono. Tá. Então, se você tem problemas de sono, não deixa passar essa janelinha ali O teu corpo está dizendo vai, vai, vai, vai Porque depois vai ser bem mais complicado E aí você já perde duas, três horas de sono Que você poderia estar tá dormindo e você está assistindo um filme ou no WhatsApp Então, preste atenção nos sinais que o corpo envia Que são bocejo, pálpebra, pesado, enfim Todo mundo conhece esses sinais, né? Segundo, segunda dica super importante de higiene do sono. Eu vou parecer a tia velha, a tia chata, que está mandando você ir dormir cedo, mas é super importante você procurar, na medida do possível, eu sei que para algumas pessoas não é possível, mas na medida do possível procurar ir dormir cedo. Cedo, obviamente, né? Cedo é uma coisa que muda de uma pessoa para outra. Cedo não é necessariamente às nove e meia da noite. Eu entendo muito bem que a gente chega tarde do trabalho, a gente está afim de curtir a família, os filhos, assistir um filme. Ok. Mas é super importante procurar dormir, estar dormindo já por volta de meia-noite. Procurar dormir antes das 11, antes da meia-noite, entre 11, 11 e meia, é o ideal. Por quê? Por que que tem nesse horário aí de meia-noite que é tão importante? O que vai acontecer depois de meia-noite? O negócio é o seguinte, o nosso corpo, explicando muito simplesmente, tá? No nosso, no nosso cérebro tem o que a gente chama de relógio biológico, nosso relógio interno, tá? Esse relógio interno, ele é que justamente vai indicar pra gente a hora de ter sono, digamos assim. E o que rege esse relógio interno é justamente a luz do sol, tá? Então, quando o nosso cérebro percebe que a luz do sol está caindo começando a anoitecer, ele secreta um hormônio que se chama melatonina. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha tomado melatonina em cápsula. né? Esse hormônio é secretado naturalmente pelo nosso cérebro a partir do momento em que ele percebe que a noite está caindo. Então, vamos dizer que a noite cai... Agora está no inverno no Brasil, a noite cai relativamente cedo, vamos dizer, sei lá, 5 e meia, 6 horas já tá de noite. Aí a partir das 5 e meia, 6 horas, você começa a ter uma alta na secreção de melatonina. Alta, alta, alta, alta. E essa secreção de melatonina, então justamente é essa secreção de melatonina que vai te dar os sinais que eu acabei de falar, né os sinais de sono. E lá para meia-noite vai ser o um pico de secreção de melatonina. A secreção de melatonina vai estar tá no máximo. E o que, que acontece? Depois do pico, né? Quando você chega no pico, a tendência depois é baixar Então se você for dormir lá para uma hora da manhã, duas horas da manhã Você vai tentar dormir, sendo que o seu corpo está secretando cada vez menos melatonina Então vai ser muito mais complicado cair no sono tá? Então essa é mais uma razão pela qual você tem que ouvir os sinais do seu corpo E, e dormir é, antes de meia-noite Sem contar que esse sono do início da noite é um sono muito mais é, pesado Muito mais reparador do que o sono do meio da madrugada ou o sono do fim da madrugada que geralmente é um sono já bem mais leve. Então por isso que é super importante e dormir cedo, né, na medida do possível. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Alguma pergunta? Tá tudo ok para todo mundo? Ah, eu vou não eu vou dar uma lida nas nas, nas nos comentários. Vitor é de Belo Horizonte. É... Ok, eu consigo dormir, ou eu não consigo dormir nem com remédio, se é a Eda que tá falando, o que, que eu devo fazer? Fica aí, Eda que você vai, é, fica aí que eu tô, no, no, eu já dei dois, não sei se você já tava aí, é, já dei do, duas dicas de higiene do sono, essas dicas de higiene do sono vão te ajudar e mais tarde eu vou falar também da sofrologia. Então, se está tudo ok para todo mundo, eu vou continuar. Então, já falei da primeira dica, que é respeitar os sinais do sono. A segunda dica, que é, é dormir cedo, né, na medida do possível. Continuem aí mandando comentários e fazendo perguntas. É, eu, como eu disse no início, eu não posso responder exatamente na mesma hora, que senão eu me perco, mas eu vou fazer pequenas pausas para ir vendo uh, os comentários de vocês e as perguntas de vocês. Terceiro... Terceira dica de higiene do sono. Isso é super importante. Geralmente, quando a gente sofre de insônia, a cama é o pior lugar da casa. né? A cama é o lugar do sofrimento, a cama é o lugar do martírio, a cama é um calvário. E é super importante a gente tentar desfazer essa associação cama-desgraça, cama-inferno. Né? Isso é super importante. Então, duas coisas super importantes. Só vá para a cama quando você realmente estiver com muito sono. Tá. Eu sei que está em contradição com o que eu disse antes Porque tem gente que realmente sente os sinais do sono e não vai dormir Mas tem também as pessoas que fazem o contrário Tem as pessoas que se dizem Putz, eu preciso dormir, então eu não estou com o menor sono Mas eu vou dormir mesmo assim porque não, não vai O que vai acontecer é que você vai deitar na cama E você vai ficar olhando as horas passar, Você vai ficar rolando de um lado para o outro Você vai se irritar, você vai ficar cada vez mais ansioso você vai ficar contando o número de horas que falta para o seu despertador tocar. Isso vai te irritar mais ainda. Então só vá para a cama quando você estiver realmente com sono para evitar de viver esse martírio, essa, essa coisa de ficar rolando de um lado para o outro e é, ficar sofrendo na cama e, e, enfim, tentando dormir sem conseguir. Mesma coisa é válida também, isso é super importante. Tem pouca gente que faz isso para quando você acorda de madrugada. Tá? Se você é o tipo de pessoa que acorda de madrugada e perde completamente o sono de madrugada e passa duas, três horas acordado de madrugada, saia da cama. Tá? Não fique rolando na cama, porque mais uma vez isso vai te irritar mais ainda. Isso vai fazer com que você se torne ainda mais ansioso. Você vai ficar olhando as horas passar e você, isso vai criar ainda mais ansiedade. Então vá fazer outra coisa. O sono não é uma coisa que chega assim do nada. Você não vai adormecer assim do nada. Você vai sentir... Vai para o seu sofá, vai para a sala, vai ler um livro, vai fazer um exercício de respiração, vai fazer um exercício de sofrologia, tá? Mas saia da cama e aí quando você mais uma vez começar a sentir os sinais do sono, você vai para a cama e você vai ver que você vai dormir bem mais rápido. Então isso é super importante. É importante que a cama seja é, um lugar onde você associado ao sono, tá? Então vamos evitar é, comer na cama, né? Tem gente que faz lanche, que janta, enfim... A cama não é feita para comer, a cama não é feita para jogar jogo da velha ou sei lá mais o que A cama é feita para dormir. Né? Como eu já falei antes, é, eu pessoalmente sou contra o fato de ter televisão no quarto. Eu acho que televisão no quarto é realmente uma coisa assim, péssima, tanto para o sono quanto para outros aspectos da vida também, se é que vocês me entendem. Mas é, isso é super importante, tá? Criar essa associação positiva entre sono e é, cama e sono. É, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Então, Maria Villani não consigo dormir nem com remédio. Fica, fica ligada que eu vou dar várias dicas que podem te ajudar. É, se eu já estou dois meses sem dormir, pode fazer isso? Sim, Adriana, claro. Você pode colocar. Se você colocar em prática tudo que eu estou falando aqui, você vai ver resultado. Você vai sim, vai, sim melhorar a, a tua relação com o sono, a tua, a tua facilidade para dormir. Eu acordo pela madrugada e fico na cama. Assim, a, a, a, a gente geralmente faz isso porque a gente tem a impressão que... É, tô falando com o Wellington, né? Que disse que fica na cama. A gente sempre tem a impressão que a gente tem que ficar na cama porque o sono vai chegar a qualquer momento. Só que ele não vai chegar assim do nada, né? É importante que você saia da cama e quando você vê que é, o sono tá vindo, você volta a cama. Outra coisa super importante, dica número 4, eu acho, e essa é, eu diria, a mais difícil de todas. Por que, que é a mais difícil de todas? Não é que ela seja mais prejudicial para o sono, é que essa dica que eu vou dar aqui, ela é meio que contrária à nossa cultura atual. Né? Essa, essa dica é super difícil de colocar em prática porque é um hábito que praticamente todos nós temos, que é de ficar grudado, numa tela, antes de dormir. Assistir televisão, ficar com a cara no laptop, no computador, no telefone, no tablet, antes de dormir. Isso é super prejudicial para o sono, tá, ok? Eu vou explicar porquê. É, a gente deveria, lá, eu diria que a televisão talvez seja um pouco menos prejudicial, porque a televisão a gente assiste de longe, né? A gente não fica com a cara grudada na televisão. Mas tudo que é laptop, é, computador, né? um, telefone, tablet, geralmente são coisas que a gente deveria... Se você, se você não tem problema de sono, bom, faça o que você quiser. Se você tem problema de sono, largue tudo isso pelo menos duas horas antes de dormir, tá? Não é exagero. Não estou falando para você não tocar no teu telefone antes de dormir, não é isso. Obviamente que você pode, se você receber uma mensagem, você vai olhar a tua mensagem. Mas olhar uma mensagem não é a mesma coisa de ficar duas horas olhando o telefone. O que, que tem de tão ruim em todas essas telas? Essas telas têm todas, mais uma vez, principalmente computador, tablet e, e, e telefone, mas a televisão também um pouquinho. Todas essas telas têm uma luz que é uma luz excessivamente forte, né? que a gente chama ela de luz azul. Essa luz é uma luz extremamente barata, e extremamente forte. Né? Você pode perceber que você pode pegar o seu telefone e, e, e olhar ele no escuro sem problema nenhum. A luz é muito forte. E essa luz, ela é tão forte, mas ela é tão forte que ela é capaz de mandar um sinal errado, ela é capaz de completamente é, enganar o teu relógio interno. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o nosso relógio interno era regido pela luz, né? E que esse relógio interno, então, ele é capaz de, de, de perceber quando a luz do dia está caindo e começar a secretar melatonina, ok? Isso, eu, isso foi o que eu expliquei alguns minutos atrás. A luz da tua casa, da tua sala, da tua cozinha, do teu carro, a luz da rua não são capazes de enganar. O cérebro. o cérebro. O cérebro sabe que são luzes artificiais. A luz do teu tablet, do teu telefone, do teu computador, são capazes de enganar o teu relógio interno. Elas são capazes de mandar o sinal para o teu relógio interno. Ah, tá de dia de novo. E o que acontece se o seu relógio interno entende que tá de dia de novo? Ele para de secretar a melatonina. E se ele para de secretar a melatonina, você vai ter muito mais dificuldade para dormir. Tá? Então, isso é um problema muito sério. É... E é por isso que a insônia tá... Não é só por isso, né? Mas é por isso também. Quem a está cada vez mais presente né, no, em todas as idades. Hoje em dia a gente tem crianças, adolescentes. Então vamos tomar cuidado com tudo isso também, com o sono dos nossos filhos, dos nossos filhos, que eles sejam crianças ou adolescentes, porque eles também vão ter dificuldade para adormecer. É, é quase impossível, né? Essa luz ela é muito estimulante para o sistema nervoso, ela é muito estimulante para os homens. É praticamente impossível fechar o seu laptop e dormir imediatamente depois. A não ser que você esteja realmente muito exausto. Isso pode acontecer, claro. Mas... Se você tem problema de sono, tente parar com tudo isso, pelo menos duas horas antes de dormir, tá ok? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, então por enquanto não. É, então, essa foi a dica número quatro, isso é super importante. É, o que vocês acham de dormir durante o dia? Isso é, uma, isso é uma coisa super controversa, né? porque tem pessoas que acham que Tirar uma soneca durante o dia é super prejudicial e algo, é algo que deve ser evitado a todo preço. E tem pessoas que, ao contrário, não deixam de tirar uma soneca durante o dia. Tirar uma soneca durante o dia é a minha dica número 5. Tá? Tirar uma soneca durante o dia é, sim, algo que pode ser muito benéfico para o seu sono. Ao contrário do que a gente pode imaginar. Obviamente que não é qualquer soneca e não é a qualquer hora do dia que você vai poder tirar essa soneca. tá? O corpo naturalmente foi previsto, inclusive, para sentir sono 6 horas depois da gente ter acordado. Mais ou menos, né? Obviamente. Até por isso que a gente chama essa soneca de sexta. Sexta vem do número 6. Então se você acorda às seis da manhã é natural você estar programado ali para, a partir do meio-dia, começar a sentir uma baixa na sua energia. E é como corresponde à hora do almoço, você sente ainda mais uma baixa na sua energia. Então, essa baixa da energia é, pode ser naturalmente compensada com uma pequena soneca. Justamente, uma pequena soneca, né? Isso é, isso é super interessante, inclusive, porque é um, tem alguns países assim que essa, essa soneca da tarde é super bem vista, né? É, na Itália, por exemplo, na Espanha, são países em que se você for numa loja assim de tarde, se você for tentar comprar alguma coisa, mesmo numa cidade grande como Madrid, se você for tentar ir numa loja durante a tarde, as lojas fecham, tá? As lojas fecham, sei lá, entre uma hora e cinco da tarde, porque talvez seja um pouco menos do que isso, mas porque os funcionários vão estar e vão dormir a, a, a sexta, o, o a soneca do, da, da tarde é algo realmente que faz parte da cultura desses, desses lugares. E no Brasil é algo que é relativamente mal visto, né? A gente é visto meio como preguiçoso. Aqui na França é meio, meio parecido. As pessoas não têm tendência a dormir muito, não. A gente é meio visto como né, preguiçoso se a gente for dormir depois do almoço. Mas isso é um grande erro, porque isso poderia ser muito benéfico para o nosso sono. Mas como? Não é de qualquer maneira. Soneca... É ela tem que durar no máximo 20 minutos. 25, tá? Tudo que eu falo aqui são médias. Obviamente, se durar 25, você não vai prejudicar o seu sono da noite. Mas ela tem que durar ali mais ou menos uns 20 minutos. Por que 20 minutos? Porque a gente dorme... Uh, o, o início do nosso sono, quando a gente adormece, a gente passa vários minutos num sono bastante leve. E somente depois de meia hora, 40 minutos, é que a gente entra num sono muito mais pesado. Então, se você acordar... 20 minutos depois de ter adormecido, você vai estar tá acordando num sono ainda leve. Né? Então você vai ter facilidade para sair dessa soneca, você já vai ter recuperado um pouquinho, você vai estar tá muito mais alerta, muito mais né, de bom humor e tal. Mas você vai sair facilmente dessa soneca. Se você colocar o seu despertador para tocar 40 minutos, 50 minutos, uma hora depois... Você vai acordar em pleno sono super pesado. E aí vai ser super complicado. Já vai ser super complicado de acordar. E segundo que você vai acordar, você vai ficar de mau humor durante horas. tá? Então, a cesta ideal é uma cesta que dura ali mais ou menos 20 minutos. E que é feita no início da tarde, de preferência. No máximo, no máximo, no mais tardar, umas 4 da tarde, para não prejudicar o sono noturno. Ao contrário do que a gente pode pensar... É, tem gente que pensa que, tipo, ah, é, eu tenho que estar o mais cansado possível para poder dormir. Não é verdade. Chega uma hora que a gente está tão cansado, que a gente está tão irritado, que a gente está tão tenso, que isso prejudica o sono. Então, um pouquinho de cansaço é, sim, importante para dormir, tá? Mas cansaço demais é prejudicial para o sono. Então, essa pequena, essa pequena soneca ali do meio da tarde, ela pode justamente ajudar a sair desse estado de hiper... Tensão, né? hiperestresse, é, hiperansiedade. E, paradoxalmente, ao contrário do que a gente pode pensar, facilitar o teu sono é, noturno. Então, soneca sim, mas no máximo 20 minutos e, de preferência, no início da tarde. Tudo ok até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Vão deixando aí os comentários de vocês que eu vou lendo aos pouquinhos. O sono se prepara, principalmente se você tem dificuldades para dormir, você né, já percebeu que você vai ter que mudar algumas coisas aí nos seus hábitos. É interessante justamente é, à noite a gente começar a ter hábitos um pouco diferentes para preparar o sono. Tem uma, um grande mito também em relação ao sono, e tem a ver com o que eu acabei de falar, que as pessoas acham assim, que você tem que estar super hiper cansado, mais cansado possível para poder dormir. E aí tem pessoas que cometem um grande erro Que é completamente contrário ao sono Que é praticar esporte à noite tá? Praticar esporte à noite é totalmente contrário à natureza É totalmente contrário à, à fisiologia, o funcionamento do sono Por quê? Eu não sou contra o esporte Desculpa Muito pelo contrário, é importante sim que você pratique esporte, porque o esporte vai também te relaxar, relaxar tensões e tal. E é importante sim praticar esporte, mas não à noite, tá? Por que, que é importante não praticar esportes à noite? Porque, o esporte, principalmente se for um esporte de alto impacto, né? Se você fizer uma yoga, pelo contrário, pode ser até relaxante. Mas se você fizer um exercício de alto impacto, ele vai elevar excessivamente a temperatura do seu corpo. Tá. E o que, que acontece naturalmente, justamente quando a melatonina, lembra que eu falei da melatonina, ela vai, ela começa a ser secretada no final da tarde, ela vai subindo, subindo, subindo, subindo, e quando a melatonina vai subindo, na preparação que a melatonina faz para o nosso corpo cair no sono, justamente a temperatura do corpo vai baixando naturalmente. E aí, se você for correr 3 quilômetros antes de dormir, você vai elevar demais a temperatura do seu corpo e essa temperatura não vai cair na hora que você parar. Você vai parar de correr, você vai chegar em casa, você vai tomar um banho. E a temperatura do seu corpo vai levar bastante tempo até conseguir baixar. e Chegar num nível é, compatível com o sono. Então, ir fazer esporte de alto impacto, sim. Mas não à noite. Faça isso no máximo, no máximo. No final da tarde, no iníciozinho da noite. Se você não quer que isso prejudique o seu sono. Outra coisa, uh, nada de comer demais à noite, tá? a digestão, a digestão pesada pode ser fatal para o sono, né? Se você tiver dor de estômago, se você tiver, enfim, qualquer coisa, uma digestão difícil, isso vai ser incompatível com o sono, isso vai, de repente você não vai conseguir deitar, enfim, tem várias coisas aí. É, evitar alimentos pesados e difíceis de se digerir à noite Talvez você já conheça, você já saiba um pouquinho Quais são os alimentos que você digere bem, os que você não digere bem Tenta evitar fazer é, refeições muito pesadas à noite Se você curte uma churrascaria rodízio, se você curte, sei lá, uma pizzaria rodízio Tenta fazer isso durante o dia, tá? Excepcionalmente, tudo bem, mas que não seja o, o teu cotidiano fazer refeições muito pesadas à noite Deixa a refeição mais pesada, principal do dia, para o almoço. À noite também é super importante evitar outros tipos de substância, né? Eu falei de comida, mas é, tem várias substâncias que estimulam o nosso sistema nervoso e tudo que o seu sistema nervoso precisa antes de dormir é ao contrário e né, baixando de atividade e se acalmando E tem várias substâncias que a gente consome Algumas inclusive que a gente acredita que são boas para dormir E é exatamente o contrário Então lista de substâncias estimulantes do sistema nervoso Que você deve evitar à noite Chá, tá? Chá também contém cafeína Café, isso todo mundo conhece Eu vou voltar sobre o café daqui a pouquinho Porque é um pouco mais sutil do que parece Mas chá, café álcool. Tá? Tem gente que acha que beber um vinhozinho antes de dormir ajuda a dormir. Se você não tem dificuldade para dormir, provavelmente não vai ser um problema. Mas, uh, se você tem dificuldade para dormir, eu aconselho você a um, evitar beber álcool uh, à noite. Cigarro também é um estimulante para o sistema nervoso. Então, evitar fumar durante a noite se você tem... É se você tem dificuldade para dormir. O açúcar também é um estimulante do sistema nervoso, tá? Então, vamos evitar sobremesa, chocolate, tudo isso à noite, porque isso vai justamente é, fazer você, o seu sistema nervoso estar tá muito mais é, estimulado do que ele precisa estar tá ali naquela hora antes de dormir. Boa noite, Silvana. É, vai entrando aí, vai mandando suas perguntas. Eu já falei bastante coisa, é... É todas essas questões, obviamente, é, vai ter gente que vai falar para você que nada, eu fumo antes de dormir, eu bebo minha cerveja antes de dormir, eu bebo um litro de café antes de dormir, não acontece nada. Vamos tomar cuidado com essas coisas que a gente ouve aqui e ali, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, né? O sistema nervoso de cada pessoa é sensível a diferentes substâncias, então pode ser, sim, que a tua tia, que a tua avó, que a tua vizinha... Tomem café durante a noite e que não aconteça nada. Bom para elas, mas se você tem problema para dormir, você tem que evitar essas substâncias à noite. Tá? Isso... Consumir tudo isso à noite é exatamente o contrário do que você precisa. Não coloque mais obstáculos entre você e o sono. Outra coisa super importante em relação ao café, porque geralmente as pessoas sabem que café uh, não é bom para dormir e as pessoas que têm dificuldade para dormir evitam café. Isso aí a grande maioria das pessoas sabe. O que muitas pessoas não sabem é que o café, ele vai fazer efeito três horas depois de você ter tomado ele, tá? Então vamos tomar cuidado com esse café, porque não é que você não tem que mais tomar café à noite, você não... Deve evitar o café depois das quatro cinco da tarde, tá? Porque se você tomar um café às cinco da tarde, significa que às 8 da noite seu cérebro vai estar tá lá ligado em 220 volts, sendo que era para ele estar, tá, né, indo no outro, era para ele estar tá se acalmando. Então, tomem cuidado, tá? Porque o café faz efeito três horas depois de você tomar. Então, tenta já parar de tomar café de tarde. Outra coisa super importante também, eu acabei de lembrar, eu acompanhava uma mulher alguns anos atrás que me dizia não, mas olha, eu realmente eu tenho dificuldade para dormir coisa e tal, mas eu, eu, eu tomo café antes de dormir e não tem problema nenhum. Tomem cuidado com isso também, porque essa mulher tomava café antes de dormir, realmente ela não tinha dificuldade para dormir, mas ela acordava três horas depois. Né? Quer dizer, pode acontecer de você dormir realmente e acordar de madrugada, por causa do café. Então, se você acha que o café não prejudica em nada, e que você tem dificuldade para dormir, tenta testar aí, tenta não tomar café durante alguns dias para ver o que vai acontecer. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Então eu vou continuar. Eu, a gente está quase acabando. Daqui a uns 15 minutinhos eu, eu acabo talvez até menos, uns 10 minutinhos. É, última coisa super importante para melhorar é, o sono, o nosso relacionamento com o sono, é ter rituais. Isso é super importante, isso é algo que a gente faz para os bebês, para as crianças, né? A gente tenta associar na cabeça do bebê que depois do banho é hora de dormir ou, enfim, alguma outra atividade antes de dormir. Para os adultos isso também funciona. Então vamos criar nossos próprios rituais uh, antes de dormir. Tem pessoas que vão é, tomar uma infusão, né? não chá porque chá contém cafeína, mas tomar uma infusão Tem pessoas que tomam um leitinho quente antes de dormir Tem pessoas que gostam de ler um livro antes de dormir é, Tomar um banho também pode ser interessante né? Eu sei que aí no Brasil está muito frio agora, então de repente tomar um banho, não um banho muito quente tá? Porque aí se você sentir muito calor também é contraproducente Mas tomar um banhozinho morno para aquecer um pouco o corpo Ou quando está muito calor, tomar um banho também não muito frio, mas né para refrescar um pouco isso pode ser também parte de um ritual gostoso que já vai indicando para o seu cérebro justamente ó aí ele está tomando banho o cérebro já entende que é, tá próximo da hora de dormir tem pessoas também que fazem é, eu ouço muito falar agora no diário da gratidão isso pode ser uma maneira muito agradável de acabar o seu dia escrever né ou simplesmente pensar ou tem pessoas que falam que fazem isso oralmente pensar em todas as coisas boas que aconteceram durante o dia e pelas quais a gente é grato. Né? Tem pequenas coisinhas bobas às vezes que acontecem durante o dia. Uma pessoa que sorriu na rua, um telefonema de um amigo. São, essa é uma maneira muito agradável de se colocar num estado de espírito super agradável para acabar o dia. Tem pessoas que gostam de fazer isso por escrito. Então, um diário da gratidão também é uma coisa super interessante. Super agradável de se fazer durante a noite. Pode fazer parte do seu ritual. É... Desculpa. É, uma coisa super interessante quando a gente sofre de ansiedade e que funciona muito bem é porque geralmente a ansiedade te impede de dormir porque você fica pensando, entre outras coisas, no que você tem para fazer amanhã. Uma, uma dica interessante é você escrever num papel, justamente. Eu tenho que fazer isso aqui amanhã. Você escreve. Se for um caderno, melhor ainda. Você fecha o seu caderno e você fala isso aqui eu deixo para amanhã. É como se fosse uma maneira simbólica, obviamente que é simbólico, né? De tirar aquilo da tua cabeça, ao invés de ficar. Ai, mas né, será que amanhã? O que vai acontecer? Aqui. É como se você estivesse oficializando: ó, isso aqui eu vou fazer amanhã, fecha o caderno, coloca num canto e, simbolicamente, você está realmente tirando aquilo da sua cabeça e colocando aquilo num papel. Então, isso é uma maneira também interessante de é, acabar o seu dia. Eu não poderia deixar, obviamente, de falar de bons hábitos de, de, de, de higiene do sono e de, e, de, e de rituais do sono, sem citar, obviamente, a sofrologia, porque a sofrologia foi, para mim, uh, o que me reconciliou com o sono, como eu já falei para as pessoas que estavam uh, conectadas aí um pouco mais cedo. É... Eu já falei sobre isso. A sofrologia foi o que me ajudou, o que me tirou dessa situação desagradável e péssima de não conseguir dormir, de, de, de, de estar com insônia. Então, não poderia falar, não poderia deixar de falar sobre a sofrologia. Para mim, é a dica mais poderosa de todas: a sofrologia, a prática da sofrologia, mais um, todas essas dicas de higiene do sono. Se vocês fizerem os dois, com certeza em algumas semanas vocês estão dormindo. A sofrologia, como eu já disse, foi o que mudou tudo para mim, foi o que mudou uh, o relacionamento do, com o sono de várias dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que eu acompanhei no meu consultório. A sofrologia é uma técnica, para quem não conhece ainda, extremamente simples, tá? São pequenos exercícios de respiração, pequenos exercícios de visualização, que vão te ajudar justamente a relaxar a mente, a relaxar também o corpo, porque esses exercícios de respiração, você também pode fazer alguns movimentos com o corpo muito leves, tá? é adaptado a qualquer pessoa, é, e vão te ajudar a te relaxar tanto física quanto mentalmente. Você vai criar esse espaço de calma, no teu corpo, na tua cabeça E vai conseguir justamente dominar Os seus pensamentos Porque o grande problema de quando a gente sofre de ansiedade É justamente esse, que a gente deita a cabeça no travesseiro E se deixa levar Por trocentos, zilhões De pensamentos um, Que impedem a gente de dormir E a gente meio que fica refém Daquilo tudo, né? Então com a sofrologia você vai conseguir uh, Você mesma Que vai conseguir dominar tudo isso Se acalmar, se relaxar E aos pouquinhos ir adormecendo cada vez mais rapidamente, uh, tendo um sono que é muito mais pesado, muito mais reparador e acordar de manhã, então, tendo a sensação de estar tá recuperado, de estar tá de bom humor, de ter realmente dormido durante a noite. A grande vantagem da sofrologia, para mim, é que é um método definitivo. Você vai realmente resolver o seu problema, então, à noite você adormece muito mais rápido, você tem um sono de melhor qualidade. Quando você tem um sono de melhor qualidade, o que acontece? No dia seguinte você já vê ah, o resultado, quer dizer, você está muito mais disposto, muito menos irritado, com muito mais paciência para lidar com as pessoas, você tem muito mais dinamismo, muito mais energia para trabalhar, para estudar, para fazer algum esporte, você tem muito mais paciência com seus filhos, com o marido, com a mulher, com, com colegas de trabalho. Você sente menos dores no corpo também, né? Porque às vezes as dores no corpo são é, tensão, né? São, vem da ansiedade, vem do estresse. Você é muito mais produtivo, você está de melhor humor. E o que, que acontece? Quando você chega à noite para dormir, você se sente muito menos ansioso. Porque você passou um bom dia. Então você vai dormir muito mais facilmente. Aí no dia seguinte você está mais disposto. Aí você está menos ansioso. Então você cria essa, essa, esse efeito bola de neve positivo que vai ter, então, um efeito positivo em todos os âmbitos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Dormir, como eu falei no início da live, dormir bem é uma, dormir é uma função vital. Se você não dorme direito, você não vive direito. Se você dorme bem, todo o resto da sua vida funciona muito melhor. Pelo menos você tem ali, você está no, no, no, no top da sua, da sua disposição para poder fazer as coisas que você tem para fazer. Obviamente que você pode simplesmente é, pegar todas as dicas que eu dei aqui e isso vai sim ajudar bastante a sua, o seu estado, tá? Se você fizer tudo o que eu falei aqui e dormir um pouco mais cedo, evitar os estimulantes à noite, é, evitar ficar na cama de madrugada e tal... Se você, quer dizer, se você acordar... É, se você fizer tudo isso, vai ajudar e você já vai ter bons resultados. Evitar também a tela né, com a luz azul, você vai ter bons resultados. Se você fizer isso, mais a sofrologia, eu te garanto que em algumas semanas você está dormindo. A, a sua insônia acabou. Tá? E mais uma vez, é, é definitivo, tá porque você vai aprender a lidar com a sua insônia de maneira diferente. Você vai aprender a, a voltar a dormir. O corpo humano foi previsto para dormir. O ser humano foi previsto para ter aquele repouso todas as noites. Então, você tem dentro de você a capacidade de dormir. Você somente desaprendeu aí por, por, por diferentes razões. E você vai simplesmente... Reiniciar esse mecanismo natural do sono. É por isso que eu posso ser tão categórica e dizer que sim, vai funcionar. Porque é simplesmente a natureza que você vai estar tá recolocando aí no funcionamento normal. É... Hoje, então, o que eu tenho para propor para vocês é um treinamento que eu criei, né? como eu sou sofróloga, eu criei esse treinamento. Uh, como eu já falei no início da live, mais ou menos lá pro meio da live, eu já vivi tudo isso, eu já passei por tudo isso, é, eu sei como é, uh, não dormi bem, sofrer de insônia, eu na época que eu sofria de insônia eu testei milhões de coisas, eu gastei muito dinheiro, eu gastei muito tempo tempo também comprando pílulasinhas e chazinhos e, e enfim e gotinhas e eu tinha um aparelhinho lá com barulhos da natureza barulho do vento barulho de chuva para me acalmar gastei muito tempo muito dinheiro e qual foi o resultado final é nenhum o resultado final foi que eu gastei muito tempo e muito dinheiro e não tive nenhum resultado Definitivo em relação ao meu som Tive resultado um dia ou dois aqui e ali Mas definitivamente não mudou nada na minha vida Então o que eu proponho aqui hoje É o treinamento que eu tive Quando eu tive problema de sofrologia O treinamento que eu propus Para todas as dezenas e dezenas de pessoas Que eu acompanhei enquanto sofróloga E que funcionou para todas essas pessoas tá? Mais uma vez O diferencial da sofrologia É que você vai aprender A voltar a dormir é o um método definitivo. Por que, que é definitivo? Porque ele vai resolver a causa do seu problema, como eu falei ali no início da live, a grande maioria das pessoas dorme mal porque ela sofre de ansiedade. Então a sofrologia vai te ajudar a controlar essa ansiedade através da respiração, através do relaxamento físico, através das visualizações, e vai resolver o seu problema de ansiedade. Se o seu um problema de ansiedade, você... Resolve o seu problema de insônia. E a grande vantagem disso é que, contrariamente a todos os outros métodos que a gente conhece, não causa dependência, porque o seu problema está resolvido. Então, você não é dependente de absolutamente nada. Tá? Uh, eu diria que a sofrologia é assim como um pequeno manual de instruções. Né? Quando você... imagina que você comprou um aparelho novo, que você sei lá, comprou um telefone novo, alguma coisa, enquanto você não domina completamente como que ele funciona, você tem ali, você usa, você olha esse manual de instruções para ver como é que funciona. Uma vez que você entender como funciona, você joga o manual de instruções fora, ou pelo menos você coloca ele lá no fundo da gaveta e você nunca mais para para olhar. Porque você domina. Então, com a sofrologia vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai ter os, os áudios, os vídeos, você vai, durante algumas semanas, depender, né? Porque você vai estar tá aprendendo. Depois que você aprendeu, acabou. Você não é dependente de nada, você sabe lidar com a insônia, tá? Então, esse treinamento que eu posso propor, pro, que eu proponho para vocês hoje, é um treinamento em 10 sessões, tá? São mais de 40 exercícios de, em vídeo, em áudio, que você vai poder fazer na tua casa. Tá? sem sair de casa, por um preço obviamente muito mais barato do que se fosse em presencial, sendo que você tem exatamente a mesma qualidade do presencial. O preço desse acompanhamento, que eu vou colocar o link daqui a pouquinho uh, ali no, nos comentários da live, o preço desse acompanhamento é normalmente de 349 reais. Como hoje é o lançamento desse produto e que eu quero que você Descubra a sofrologia, porque eu sei que é uma técnica ainda não é conhecida no Brasil Eu estou fazendo hoje, durante uma hora, 50% de desconto Então durante uma hora, esse treinamento vai estar custando 197 reais Tendo a possibilidade de dividir em 12 vezes Então dá 12 prestações de R$16,41 Para você que está de saco cheio, para você que não aguenta mais, para você que precisa mudar O que, que são R$16,41 para para uma grande melhoria na sua qualidade de vida, sabendo sim que ainda por cima vai ser o seu último investimento, porque você não vai mais precisar depois comprar gotinhas e, e sei lá mais o quê, chazinhos e não sei o que lá. Então, durante uma hora, assim que acabar essa live, porque o Facebook não deixa a gente colocar é, é, link no comentário Enquanto a live está acontecendo Então assim que a live acabar Aliás, eu posso até colocar agora Mas ele não vai estar tá clicável Eu vou colocar o link para vocês comprarem Se vocês quiserem esse acompanhamento Vocês testarem tá? E só vai durar uma hora Depois o preço volta ao normal Eu vou colocar então o link agora Para quem estiver interessado Barra e assim que eu desligar aqui, é, esse link vai estar tá clicável. Vocês estão vendo que ele já está lá, mas ele não está clicável. Assim que eu desligar, ele vai se tornar clicável. É, Silvana, então, estava me dizendo, eu sofro muito com ansiedade. Obrigada pelas dicas. Obrigada a você por ter assistido essa live até o final. É, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Que vocês coloquem em prática as dicas que eu dei aqui. É, Continuem me inscrevendo se vocês quiserem Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa Que eu falei aqui na live né? Enquanto eu ainda estou aqui Obviamente que eu posso responder perguntas Depois que a live acabar Não deixem de me escrever. Obviamente é, eu não vou necessariamente responder Imediatamente agora Porque como eu falei para vocês Eu moro na França e aqui já é meia noite Então eu vou dormir Mas eu respondo assim que eu receber Então muito obrigada pela presença de vocês Pela atenção de vocês e é, um grande abraço E boa noite um pouco mais tarde Quando for a hora para vocês de dormir Tchau, tchau